Boa noite, Vinícius. A gente está muito feliz de, de poder conversar com você. O nosso blog, com de sol, é, a gente está é, fazendo uma série de entrevistas. Você é muito bem-vindo aqui para contar sobre a sua história e as su suas descobertas, o seu trabalho. E... Como foi que você descobriu a música e por que você escolheu a bateria como seu instrumento? Primeiramente, boa noite. É, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu blog. Hoje eu dei uma olhada no seu blog. Está muito bonito. Gostei muito, gostei do, do, das matérias, do layout. E é vou aí. estar super feliz em participar lá da sua página está presente ah, que legal. no seu blog. Legal. <risos> vamos lá, então vamos falar um pouquinho do Vinícius real baterista. Né? Hoje eu tô com 45 anos, assim, eu, devia ter, eu tinha 4 anos, em 82, é, eu ouvia muita música, meus, meus tios, minha família, eles consumiam muita música, assim, casa Então, eu, eles tinham, eu tinha dois tios, aliás, tenho ainda, né, mas eles moravam nos dois tios juntos, e meu pai e minha mãe também tinha bastante disco de vinil e também fitas cassete né porque era uma época que era muito era o que a gente tinha né é, cassete o disse, naquela época né o que a gente tinha né é. e então a gente tinha assim uma como eu posso dizer uma estante com mais de, sei lá, 600, 900 mil LPs, assim, de todos os gêneros, estilos, como eu falo, tinha tema Dutra, tinha Roberto Carlos, Clara Nunes, umas coisas assim que às vezes você falar para alguns músicos, hoje em dia fala: o que, que é isso? né e, <risos> e, e eu gostava muito de ouvir, e eu, via, eu observava o vinil assim, muito pela capa, então o que me chamava a atenção era a, a capa do, do disco, sabe? Aquilo me fazia pedir, falar, ah, coloca esse disco, eu quero ouvir. Até eu tinha os meus discos que meu pai comprava, tipo o disco dos patinhos, sabe? Tipo LP, tipo LP do Balão Mágico, que vinha com um carrosselzinho em cima, é. assim, muito legal. Então consumia muito isso, e além de ouvir as músicas de criança, com cinco ou 6 anos de idade, eu gostava muito de ouvir os outros álbuns, como eu falei, através da capa, e eu me identificava com algumas coisas de som, né? e Como a gente tinha diversos estilos ali, era um vocabulário muito grande, assim, vamos dizer, um vocabulário musical muito grande, vastos assim, de, de, de, de estilos, e, e tinha um álbum que eu gostava muito, assim, que era um, um álbum que era até de um tio, de um tio que não morava com a gente, mas que ele deixou na nossa casa, quando ele ia, ele fazia questão de ouvir esse álbum, era um disco de carimbó, era um ritmo, como eu posso dizer, era um ritmo com muitos tambores, assim, sabe? Uma coisa mais canto e tambores, assim, não tinha... Melo, tanta melodia como tinha. Às vezes tinha uma guitarrinha meia vaiana assim, de fundo, que eu lembro, e aquilo me chamava muita atenção, aquele ritmo, aquela levada, aquela, aquela massa de percussão, onde eu começava a observar aquilo e começava a tentar reproduzir, sabe, no, no, no corpo, é, tocando, tocando no, no sentado assim no braço do sofá, onde eu conseguia um grave e em cima fazia um outro movimento, e eu ia me apropriando daquilo e reproduzia quase fielmente, assim, vamos dizer, para uma criança de seis anos de idade. E aí eu comecei a ouvir aquilo, e aí nisso eu comecei a, a ouvir outras coisas, como um álbum que eu gostava muito, que era um álbum do Police, que era do meu tio, e tinha uma música chamada Every Little Thing Does Is Mad, que era fantástica, assim, eu gostava muito da... Da, da, da levada de, de bateria, ouvia as guitarras. É, como eu falei, meu tio, um dos meus tios, ele tocava violão e tocava guitarra, que também ele foi um grande influenciador, assim, para eu começar a tocar, né? Então, eu sentava em contato com ele, ele tocando e eu fazendo aquele percussivo ali, no braço do sofá, ou no que fosse, até que um, uma certa altura, minha mãe pegou e, e comprou um uns instrumentos de percussão para mim, um pandeiro, um, um, um tamborim, uma timba, e eu improvisei meio que uma bateria. E voltando um pouquinho, só para falar do, do, do lance de como eu comecei a ouvir a música, que isso é muito importante, eu pedia sempre para o meu tio colocar um disco, um disco, um disco, até que um dia ele se cansou de tanto que eu pedi, ele falou, vem cá que eu vou te ensinar foi tipo assim uma hora me ensinando bastou assim para eu saber colocar ali o disco que eu queria ouvir sabe colocar o, o, o LP mudar a chave seletora para fita cassete ou mudar a chave seletora para ouvir um FM o que que era FM o que que era M na época eu conseguia já já entender onde tocava música e onde só era notícia sabe e o futebol e aí, aquilo, meu tio me chamava, vamos fazer um som, toda vez que ele chegava do trabalho, assim, que ele estava disposto, ele tomava o um banho dele, fazia o jantar e falava, vamos fazer um som agora. Aí ia para o quarto dele, eu montava toda a minha parafernália lá e começava a batucar com ele, ele tocando. E, Você tinha quantos e... anos? Ah, eu já devia ter uns oito anos de idade, por tipo, aí, oito para nove anos. Ah... Até vou mandar uma foto no blog que eu achei essa semana, vou te mandar, depois você pode pôr aí, deixa a galera ah, perguntar tá. disso. O meu primeiro instrumento, assim, quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu achei essa foto, eu tenho que te mando depois, é? cara, ah, é, pode me cobrar aí que eu vou te mandar. E ah, tá bom. ali é a parte de um dos instrumentos que fazia parte da minha bateria montada aí eu comecei a tocar, tocar, tocar, tocar com meu tio e foi bem bacana aí isso, eu já fui para a escola. É, lógico, eu estudei, mas eu, eu não lembro, acho que já devia ter uns 10 para 11, ou de 11 para 12. É, eu preciso ver assim, porque agora a memória já está indo, indo muito, muito... e Então aí eu fui para a escola uma vez, no final de ano, teve uma banda dos meninos mais velhos da escola e eu vi aquilo, eu falei, nossa, a banda de molecada assim, pouco demais, e eu fiquei encantado com aquilo, né, porque eu vivi aquilo já, né, vivia aquele lanche de tocar percussão com meu tio, mas não era nada sério, era uma coisa final de tarde ou final de semana, e eu queria algo, algo verdadeiro, assim, tipo uma banda mesmo, tocar com alguém, de falar, pô, tô tocando uma bateria, e aí... Eu tive contato, tive a oportunidade de, de conhecer esse guitarrista da banda que tocou na minha escola, que ele era, inclusive, ele era da minha escola, só que ele estudava no período da manhã, eu estudava no período da tarde. E a banda tocou no período da manhã e tocou no período da tarde. O dia que ele tocou no período da tarde, eu conheci ele. Legal, conversei com ele. Aí um dia ele chegou num ponto de ônibus, que eu ia de ônibus para escola, oh, me empresta um passe escolar. Pediu um passe. Eu falei, nossa, o está falando comigo. Aí eu dei o um passe para ele assim. E aí falei, pô, cara, eu sou baterista, tenho uma, uma bateria tal, assim, quer tocar um dia lá na minha casa? Ele falou, oh, legal, onde você mora? Falei tá assim, falou, ter tem telefone? Falei, anotei assim, rasguei o caderno, assim, deu uma folhona assim para ele. Aí me ligou, ó, sábado, é, domingo eu vou na sua casa a gente tocar. Aí chegou, com a guitarra nas costas, pedaleira, tudo. Vamos tocar, tal. Montou tudo e cadê minha bateria, né? Traz lá a batera. Aí eu comecei a montar os pedaços, assim, sabe? O pandeiro aqui, o, o, a timba ali, a caixa de papelão. Ele falou, putz, bateria, né? O que a gente vai fazer, né? Tocou ali, tipo, um... Consultam um, o swing da Strays, umas coisinhas assim, para falar: Putz, eu sou o guitarrista top e tal. Tocou, tocou, falou então eu preciso ir embora e tal. De uns 45 minutos ele foi embora, porque não tinha nada, eu fiquei um... sem graça, assim, sabe? Para mim foi um... um balde de água fria, né? E como eu falo, tanto foi um balde de água fria, como para mim foi um o um... um... um divisor de águas da coisa, né? Do tipo. Putz, eu preciso dar um jeito, né? Se eu quero tocar, eu tenho que ser alguém, né? Eu tenho que tocar, não ficar brincando de tocar. Foi quando eu falei para minha mãe amanhã, o cara que veio, tem uma banda, eu preciso tocar, só que assim, eu não posso tocar sozinho, eu preciso estudar, eu preciso ir para uma escola, preciso ter uma bateria, de repente, e minha mãe fala... Então, é que você eu... já teve essa lucidez, assim, de, de, de achar... Né? que eu preciso, né? imagine, tão precoce, você era pequeno é, ainda, né? e já pensou, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás disso, né? interessante é, isso. É, e aí é, começou é, a sua é, formação musical, aí, você foi atrás. É, eu queria, eu sentia que o instrumento me chamava, entendeu? Porque eu estava em contato com, com ritmos, né? com, com, com percussivo, desde de lá de trás, quando eu tocava no meu corpo, quando eu sentia aquela vibração do, do álbum que eu colocava de batucadas e para mim era uma coisa que falava, não você precisa ir, eu tô te esperando. E é. aí foi quando minha mãe me levou até uma, uma escolinha, que era um conservatório assim de bairro, eu lembro que foi num sábado, fizemos a matrícula lá, super nervoso e tipo ansioso da mesma forma. Aí saímos de lá. Eu lembro que eu precisava de um caderno, já logo na primeira aula de pauta, saímos de lá. Fomos numa papelaria, assim, de bairro também. Era difícil de achar isso, né? Uma papelaria comum, assim. Eu sei que, tipo, procuramos, procuramos, procuramos e achamos esse. Esse, esse esse caderno aí eu fui para aula era caderno de, de música mesmo isso isso caderno de, de, música, pauta de, de música é pautado e ah. aí eu lembro que eu fui para escola era foi na terça-feira minha primeira aula assim aí eu voltei da, da aula assim e já fui logo para aí eu já tava estudando de manhã nesse ano aí voltei da aula é... Peguei o ônibus, já deixei o material, assim combinou uma coisa super rápido, peguei o ônibus e já fui pro, pra aula. Cheguei lá super empolgado, sentei na bateria. Nunca tinha sentado numa bateria, bateria na minha vida, né? Então, para mim, era encantador aquilo, assim, sabe? Tudo <risos> maravilhoso, assim. Não era as melhores baterias, né? Hoje em dia, você olha assim, não era das melhores baterias. E aí, o professor tocando, assim, tipo, ó, olha, toca assim, né? Tocava razoável né para época sim mas era para mim ele era um mestre né e porque ele era o tipo do professor que tocava de tudo né na escola né, não era especializado é. só no instrumento assim então é, é, era o tipo do, do conservatório que você tinha que passar talvez por todos os instrumentos se você quisesse você poderia passar por todos os instrumentos eu falei não eu só quero focar eu quero tocar só bateria ele não era professor só de bateria hein? não ele era de tudo de tudo de é. baixo de até acordeão ele tocava meu deus Era muito bom, assim, muito legal, mas assim, para o início era o início, sabe, estava bom para o é, início, sim. sabe, é para mim era o máximo, e aí eu comecei a tocar, comecei a entender um pouco o que que era, o que, que pisava, o que, que fazia, porque até então não tinha uma bateria que você pudesse tocar com os pés, era só ritmo de mão, né, porque eu não tinha nada para pra para pisar, para chutar, o que diabo que seja, sabe? Não tinha isso. Então, aí foi um, demais aquilo, né? E aí, o professor começou a me passar parte teórica, e eu até tinha duas aulas por semana. Então, uma era de, de teoria e uma era de aula prática. Era terça e quinta que eu tinha aula. E o professor falava assim, oh, você precisa estudar em casa, você tem bateria, faz... Vai... Pensei naquela história, vou falar, tenho, não tenho, porque aquilo não era uma bateria. Senão ele ia falar, pô, então estuda. Aí eu ia chegar o quê? Só tocar a parte de cima, porque eu não tinha a parte de baixo, né? Não tinha bumbo, não tinha nada. E aí foi quando ele começou a me passar algumas coisas de teoria, e aí começou a unir teoria e prática junto, você tocar lendo as coisas, né? E aí, muito engraçado na parte que ele me passou um uma leitura assim né? era uma leitura de uma levada né levada ao ritmo com as viradas que era as viradas de uma passagem para outra fazia o ritmo de novo e depois fazia uma outra virada diferente ele me passou aquilo eu já memorizei assim né busquei aquele meu aquela minha percepção musical que eu tinha desde criança né de, de captar os sons e, e as levadas de se apropriar e reproduzir aquilo é... Aí ele passou aquilo tudo e saiu da sala, falou: faz 10 minutinhos, que daqui a pouco eu venho. Foi para outra sala. Eu fiquei tocando, porque eu já tinha gravado aquilo, já, tava... já tinha me apropriado daquele... daquela parte musical que ele me passou. E aí ele voltou falou: vamos passar. Aí eu passando assim, a parte toda, tô... tá, tá. Tô... Ele falou, não, legal, agora vamos fazer o seguinte, você para aqui, vamos começar do segundo compasso, você para no quarto. Eu já falei, nossa, onde é o segundo compasso, né? No meio dessas bolinhas todas aí, sabe? Tipo, falei, nossa, agora ferrou. Aí ele falou, ó, você é malandro. falou você é ligeiro, isso é muito bom, você tem uma percepção musical muito boa. Só que lá na frente você vai ter um grande problema com isso, porque se você precisar escrever qualquer coisa, você não vai saber. Então, você se dedica mais à sua leitura estuda mais bateria. Você tem que estudar mais em casa. Foi aí que eu cheguei. Um dia eu falei, amanhã eu preciso ter uma bateria porque eu preciso estudar. Senão não vai dar certo. Senão a coisa não vai funcionar. Aí ela falou, ah, não sei, uma bateria? Mas uma bateria você vai fazer o que com a bateria? Eu nem sei o que você quer fazer da vida. Você vai investir, sei lá, quanto numa bateria no início. Que para mim, na época, era um, não era tão acessível assim. Hoje em dia... Eu, se eu trabalho, eu consigo adquirir o que eu quero, mas na época eu, eu não trabalhava, eu tinha que depender dos meus pais, meu pai e minha mãe. Foi quando ela convenceu meu pai, e ela mesmo também teve essa, essa propriedade, que ela sempre teve a autonomia dela, falou: não, vamos, vamos comprar, porque já que ele entrou para estudar e precisa disso, vamos comprar. Aí eu lembro que meu pai foi comigo no, no MAP, e a gente parcelou, sei lá, no máximo que podia na época, assim sei lá, 12 vezes, e compramos. Seria a melhor bateria que tinha lá no momento. Porque hoje em dia, olha assim seria a pior bateria para mim, na minha vida. Assim. <risos> mas foi a primeira bateria. Né? Ah, os pratos tá não saíam nem som. Parecia que era feito de lata de óleo liso. assim e fazia pá. Não fazia nem tch. Os pratos Você tinha quantos anos assim. aí? Aí eu já estava já com uns 11. Os 11, né? 11 para 12. É, quase isso. Já 11 para 12. Aí eu fui atrás daquele daquele guitarrista que foi na minha casa, falei, cara, agora eu comprei a batera e tal, vamos em casa. Ele falou, é, ele falou de... tipo, é, ele até meio que duvidou, comprou mesmo? Sim, sim, vamos lá, só domingo eu vou lá. E aí, nisso, eu já tinha conhecido uns amigos assim, da escola, porque eu já havia participado da primeira audição. Quando eu entrei, eu entrei no início do ano, e a audição sempre é feita em dezembro, só que esse ano tinha atrasado, e a professora falou, você está tocando tão bem, você quer fazer uma batera numa música? Quer tocar uma música? E aí ele montou tipo um vocalista, um, um baixista, um guitarrista, montamos uma banda de, de molequinhos. E eu conheci um cantor na, lá na escola, e aí já chamei o cantor também, já linkei, já peguei meu tio, que era guitarrista, coloquei junto. Esse cantor já trouxe um baixista, a gente já montou uma formação ali. Aí esse guitarrista foi em casa lá com a banda tal, é, com a guitarra. Aí chegou, viu todo mundo lá, começamos a ensaiar, a gente ensaiava na, na sala da casa da minha mãe, né, que era minha mãe, minha avó e tal. E a gente fazia de domingo, e era uma coisa tão bacana que ó, a molecada chegava, tipo, 11 horas da manhã, minha avó fazia o almoço para todo mundo, fazia uma macarronada, um frango assado, umas coisas de vó, assim, e a, e a molecada adorava passar o final de semana, assim, tipo, domingo, cara, né? E embora à noite, assim, já tava, tipo, 6, 7 horas da noite, porque tinha que parar de tocar, né? Porque eles iam embora de ônibus, outro ia, sei lá, do quê e deixava os instrumentos até em casa, e foi bem bacana esse, esse período, assim, porque aí eu continuei mais um pouco na escolinha, porque aí quando eu ganhei minha bateria, eu não fui mais para a escola, porque aí eu já tinha uma bateria, quando eu comecei a ter minhas asas, ter minha banda, eu comecei a deixar o estudo de lado um pouco qual escola um pouco. essa escola de música que você não foi isso, mais isso minha minha primeira ah, escolinha eu fiquei acho que uns sete meses porque eu participei da segunda audição da escola que era no meio do ano esse que foi e... o primeiro show o teu esse, isso, tá isso aí esse, isso, isso aí isso aí eu já foto fui... lá. isso a foto Fazer que, que eu te favor. mandei que você pode subir no no, no blog foi meu primeiro show com a minha primeira banda eu não fui fazer é. uma participação na audição, fui como atração, foi bem bacana, porque assim foi emocionante para mim, até preocupante, porque era um, um, um tipo de evento que os alunos ficavam, sei lá, com 12 ingressos, e você tinha que vender esses ingressos para que fosse feita a realização desse evento. né? E... Você conseguiu vender bastante? Nossa, vendi tudo, vendi a família, família toda. Ter. Deu, todo mundo comprou, até inclusive minha primeira namoradinha foi, foi bem bacana, é. olha, olha isso, né, 12 anos, 11 anos eu tinha minha primeira namoradinha, aí eu, meus pais pediram para os pais dela, falaram, não, não, pode ir, foi, foi bem bacana, foi bem legal, foi muito emocionante, assim, um mix de nervosismo e, em dar coisas erradas, que é, lógico aconteceram muitas coisas erradas, vou dizer que talvez até muito mais do que coisas certas, assim, mas o que vale é a experiência e estar tá ali, sabe, estar tá, tá ingressando assim numa coisa que para mim seria um, não fazia noção assim, da proporção que iria tomar isso, né? De tantos anos até hoje, assim. É. Mas foi muito, foi muito legal. Legal. O Vinícius, a dificuldade que você encontrou no, na, no seu aprendizado foi mais dessa parte teórica de música? Porque na parte de percussão mesmo, pelo jeito, você já tinha maior facilidade, né? Então, foi mais essa parte teórica? Como é que foi? Sim, sim. É, eu posso dizer, assim, que eu, eu, eu nunca tive, assim, uma dificuldade, né? eu vou dizer que eu sou muito abençoado em relação a isso, de, de ter essa facilidade, até mesmo se eu pegar a partitura e falar eu vou sentar e vou estudar, eu vou, vou estudar, porque, assim, eu não gostava mesmo de, de estudar, de sentar e de, de parar para estudar a parte teórica, porque eu queria estar em contato com o instrumento, é errado, é errado. Mas, de uma certa forma, isso abriu aquela facilidade de, de, de se apropriar e reproduzir. Só que, assim, depois você sente dificuldade, como ele falou. Hoje em dia eu senti muita dificuldade, até mesmo voltei a estudar depois de 30 e poucos anos parte teórica, que está me ajudando muito, assim, nos meus projetos e nos meus projetos futuros, sabe? Legal. É, a gente já estava combinando, fazia tempo essa entrevista, né? E aí você foi pego pelo, pelo Jornal Nacional que te publicou, foi sobre o Lula Palooza, né? Sim, e, sim. Né? Foi. Que você deve ser fã desse, desse movimento aí, né? Sim, sim. Eu, eu gosto, como eu falo, né? Essa questão de consumir música, né? Eu gosto dos grandes festivais, assim, é muito bacana. E eu posso dizer que isso me, me motiva muito. Eu acho que um grande músico, e eu acho assim, até para todos os músicos, eu, eu acho que o, o músico teria que participar muito assim, de, de shows, principalmente o, o, o, os músicos nessa fase que eu tô, assim de ser um músico intermediário, não um iniciante, mas também não aquele que, que poderia estar tá num palco grande lá, sabe? Eu acho assim, o músico... Do meu nível musical, eu acho muito importante, é interessante você participar, você vivenciar, você ver como que é um show, você ver a, a performance de um artista como é, um e outros também tocando, Sim, né? Ver como pra, é, é, eu... é para você ter uma referência, dele. sabe? Eu acho que ali ajuda muito, sabe? E o, o lance do Jornal Nacional foi o que você me perguntou assim, te pegou... <risos> foi antes da nossa entrevista, foi bem bacana também. Se puder, eu tenho essa matéria, se quiser pôr no seu blog também, é bem curtinho, assim, não sei como que, que faria isso, mas seria interessante também, porque eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui o nosso nossa entrevista aqui no blog vai ficar curioso em saber o que, que aconteceu, né? Do, do, ah, sim. Do, da reportagem é, é importante, a reportagem foi mais ou menos assim, eu estava trabalhando de um, com outros projetos paralelos, não da música, eu estava na rua, e tava com minha esposa no carro, e ela recebeu um WhatsApp de um, de um amigo de trabalho que indicou a, a minha esposa para ser um, uma pessoa que é muito fã. Por quê? Porque no aniversário da minha esposa na pandemia, eu dei um quadro para ela de um, de um artista que a gente curte muito. Ele é o Dave Grohl, ele foi o baterista do Nirvana é, após a morte do Kurt Cobain. Ele morreu e aí, é, após a morte, né ele continuou com com a música. né Ele era baterista, ele fundou o Foo Fighters. E no Foo Fighters ele é o, o vocalista e guitarrista também, principal, ele é o frontman, né? E no show ele também toca a bateria, porque ele é, assim, é um dos músicos que eu acho fantástico e eu tenho um quadro gigante, assim, que eu dei para minha esposa de presente de aniversário. E nesse contato do do colega dela de trabalho, na, na pandemia, quando ela estava fazendo home office, ela deixou o quadro bem atrás dela, assim. Então, todo mundo aqui que fazia reunião com ela ó, ao fundo assim tava o David Gro, assim, gigante, né? E ele viu assim como uma referência, né? Falou: "Nossa, Denise, na Denise tem um quadro do David Groh atrás dela", assim. E foi justamente no dia que o Lola Palusa anunciou as atrações do festival de 2022 do próximo ano. E por último eles colocaram foi Teve, houve uma desistência de uma banda e eles encaixaram o Foo Fighters. E aí a, a mídia ficou muito em cima disso, né? porque foi solto muito o, o, o, o, a lista das bandas que participaram no ano que vem. E aí ele veio, ele teve o contato com, com um amigo da, da Rede Globo, amigo pessoal dele falou oh, você conhece alguém ele já juntou tudo falou Denise D é você ele já falou oh, liga para ela aí um repórter do jornal nacional ligou para Denise falou com ela só que minha esposa ela é mais reservada assim uma bela tranquila falou oh, Vi, eu não quero falar, não quero falar em câmera, não quero falar em público, eu quero ficar mais tranquilo tal. Se for para falar alguma coisa relacionada, que não, que não tem que se ser é uma entrevista, tudo bem. Falei, fala o seguinte, me passa aí que vai ser maravilhoso, porque eu, além de, de gostar, eu amo o som dos caras, né, é, tem tudo a ver comigo, eu, eu toco muito os sons deles, né, e falei, vamos elaborar uma matéria legal, aí entrei em contato com a, com a repórter, ela falou, ó, eu tô na sua casa em meia hora, 40 minutos, eu tava na rua, tava tipo hum. uns, uns, uns 30 minutos de casa, então eu falei, ó, eu vou chegar junto, eu cheguei em casa já coloquei a camiseta da minha banda, que é o Who Fighters favorita, já armei todo o equipamento assim, né, para simular que tava tocando, para a gente bolar a matéria ali, porque... Quando você vai fazer uma matéria, assim como a gente está fazendo, é, você capta muita, muitas informações para depois soltar um conteúdo reduzido, mas de qualidade, assim, sabe? Tendo ó, os pontos, assim, os tópicos das coisas. Gravamos por uma hora e meia e foi ao ar, sei lá, um trecho de dois minutos. Mas foi bem legal, foi bem interessante, assim, porque o Foo Fighters, eles, eles, todos os shows, eles convidam Alguém, algum, alguém da plateia, porque as pessoas vão com, com um cartaz tá X lá, sem inscrito, eu quero tocar, quero tocar bateria, ou é. me chama. E aí ele observa, né? Ele observa isso, assim, e aí ele chama o cara, assim, da plateia, vai, vai subir. Bem. Sim, você toca o quê, né? Tipo, ó, eu toco bateria, o que você vai tocar? Então, vamos tocar. Ah, até, inclusive, eu vou, vamos fazer um link, assim, do do Foo Fighters no seu blog que ele chama a galera assim de músicos ah, vai ser interessante sim. também para mostrar é. a proposta dele e aí ele eu quero fazer isso entendeu eu quero o próximo show tá ali na ah. frente e eu, eu quero subir para tocar com os caras com certeza ah, essa, é essa é minha meta essa é minha meta eu falei assim Bom. não vou ficar frustrado se não der certo mas assim eu vou fazer de tudo para que aconteça. Vai e dar. certo. vai sim. acontecer. Vai dar. Não, vai, vai sim. E aí vai a gente vai certo. fazer uma matéria posterior a isso Legal. aí. Então, falar, fala, falar, viu? Eu falei que ia dar certo. Tá vendo? Então, tá bom, Denise. Obrigada. Imagina.